Aprendendo a vencer o medo Eu gostaria de ajudar você a ser mais livre e feliz Para isso, é preciso enfrentar e superar uma das coisas que mais dificultam a nossa felicidade e paz de espírito Que é o medo que incutiram em nós desde cedo São muitas as experiências que nos ensinaram a ter medo elas ficaram marcadas dentro de nós com tal força que reagimos assustados antes mesmo de pensar. São mensagens negativas das quais não nos damos conta, mas que nos impedem de viver plenamente. Neste CD, vamos fazer meditações e praticar afirmações positivas para neutralizar as mensagens negativas, espantar o medo e aumentar a confiança em nós mesmos. O mundo nos ensina a ter medo, nos diz que viver é perigoso. Como crianças obedientes, ouvimos, acreditamos e sentimos medo. Aprendemos a ver o mundo cheio de ameaças e se nos convencemos disso, a realidade passa a ser assim. Não estou falando de medos reais ante situações concretas de ameaça e perigo. Este é um medo que deve nos levar a tomar providências para evitar o risco. Estou falando do medo que criamos em nossas mentes, um medo que se perpetua, que nos paralisa e nos faz sofrer inutilmente. O medo de situações imaginárias só existe em nossos pensamentos. E pensamentos podem ser mudados. São as ideias em que pensamos e acreditamos que criam nossas experiências. Pensamentos aterradores criam experiências aterradoras. Talvez você tenha tido uma infância realmente assustadora. Talvez seus pais Tenham sido severos e exigentes demais. Talvez você tenha apanhado fisicamente. Neste caso, o terror foi verdadeiro e está na raiz do seu medo atual. Mas você não é mais uma criança intimidada pelas broncas ou surras. Você é uma pessoa adulta, com capacidade de cuidar de si mesma, de distinguir o que é verdadeiro e precisa ser enfrentado do que é apenas imaginário e deve ser superado. Você certamente não quer continuar vivendo assim. Por isso, criei este CD para ajudar você a viver de forma mais tranquila e segura. Para ser mais feliz. Junte-se a mim. Com as afirmações que vou pedir para você repetir, os pensamentos de medo serão transformados em pensamentos de segurança. Repita essas afirmações mesmo se achá-las irreais ou até ridículas. Posso assegurar, elas vão lhe ajudar. Sei disso porque funcionaram comigo e vão funcionar com você tenho certeza. Ouça o CD à noite, antes de dormir, ou de manhã, antes de levantar da cama. Se adormecer enquanto estiver ouvindo, não faz mal. As afirmações ficarão gravadas em seu subconsciente e produzirão um efeito. Meditação para vencer o medo. Vamos começar esta meditação inspirando profundamente. Agora expire. Tire todo o ar dos pulmões. Inspire novamente. E expire. Inspire e expire Profundamente mais algumas vezes. Mantenha sua respiração regular e natural. Observe o seu corpo. Vamos relaxar o corpo. Contraia todo o seu corpo o mais que puder. Contraia mais, mais e mais. Agora solte o corpo. Deixa ele ficar pesado. Vá relaxando os músculos do rosto. Solte o maxilar. Relaxe os músculos do pescoço, dos ombros do peito, do ventre. Inspire fundo e expire. Solte as pernas. Relaxe os músculos das pernas e dos pés. Relaxe os braços e as mãos. Examine todo o corpo e verifique se ainda há alguma parte tensa. Relaxe. Respirando regular e suavemente, comece a pensar nos medos que você sente. Do que é que você tem medo? De quem você tem medo? Quais são os medos concretos causados por alguma situação presente? são os medos difusos os medos que você não compreende direito e que provavelmente têm origem na infância Neste momento, vamos começar a nos livrar de todos os medos. Inspire profundamente e ao expirar com força, imagine que está mandando embora todos os seus medos, toda a sensação de medo. Imagine que a cada expiração, os velhos medos vão saindo de você. Alguns vão sair aos poucos, outros de uma só vez, em um grande e longo sopro. Agora vamos fazer uma série de afirmações. Repita em voz alta cada uma dessas afirmações. Eu me livro dos medos novos e antigos. Eu não preciso mais ter medo. Eu perdoo a todos que me fizeram mal. Eu me perdoo pelo mal que fiz a outras pessoas. Eu me perdoo por ter me acusado e castigado. Eu perdoo meus pais por seus medos e limitações. Eu conquistei a segurança que desejava para viver em paz. Eu durmo, acordo, e me desloco durante o dia com segurança. Cada um cria sua própria realidade. Eu crio agora para mim uma realidade de união e segurança. Eu crio uma bolha de luz e segurança em volta de mim. Com os olhos da mente, Vejo essa bolha como um casulo que me envolve e me protege. Crio também uma ilha tranquila e segura. livremente por essa ilha sempre em perfeita paz essa ilha é meu mundo nela todos estão em segurança e paz As pessoas são calmas e amigáveis. Elas sorriem quando se encontram e são solidárias umas com as outras. Estou a salvo. Estou bem. Há segurança em todos os cantos do meu mundo. Estou a salvo de dia, estou a salvo de noite. em paz e escolho sempre caminhos de paz. Minha cama é um lugar seguro. Começo e encerro o dia com amor. E me entrego ao sono. Mesmo dormindo, estou a salvo, pois a noite é segura. Tenho sonhos alegres e acordo em paz e com segurança. Começo feliz o dia, um novo dia. Reconheço e afirmo minha confiança nesse dia que vou viver pela primeira vez. Estou sempre a salvo em casa. Entra em minha casa, sente paz e segurança. Minha alimentação é gostosa, saudável e me sustenta. Todos os cômodos da minha casa são seguros e sossegados. Minha casa é um refúgio tranquilo. Em casa, relaxo completamente. Agora, eu gostaria de refletir com você sobre a origem do medo. Você sabe por que temos medo? Porque não confiamos na vida. Eu gosto muito de usar a comparação com a respiração, porque ela é uma das coisas mais preciosas que possuímos. Se não respirássemos, não duraríamos dois minutos. No entanto, nós confiamos na respiração sem nenhum temor. Quando expiramos, nós nunca pensamos de onde virá a minha próxima respiração. Sabemos que ela virá. Se pudéssemos confiar na vida da mesma forma que confiamos em nossa respiração, estaríamos muito melhor. Para mim, é claro que temos duas alternativas. A primeira é ficar passivos ante as ameaças que nos cercam ou que imaginamos, tornando-nos vítimas do medo, adotando atitudes puramente defensivas, cercando-nos de grades e assistindo, de forma passiva, a destruição irresponsável do meio ambiente que nos sustenta, como se não tivéssemos nada com isso. A segunda consiste em tomarmos providências realistas para defendernos de riscos concretos e, sobretudo, criar uma nova postura interior de confiança e otimismo. Esta é uma forma poderosa de vencer o medo, deixar de agir como criança e assumir o adulto que somos, capaz de iniciativas próprias de assumir a posse do seu ser, de afirmar seu desejo, de enfrentar desafios e superar obstáculos. É por isso que enfatizo tanto a importância de se meditar e praticar as afirmações positivas, seja ouvindo este CD ou lendo o livro. Como o medo que experimentamos é consequência das muitas experiências acumuladas desde a infância, é preciso um trabalho persistente para procurar dissolvê-lo e substituí-lo por uma nova atitude interior. Aconselho que você leia muitas vezes o livro parando em cada frase, refletindo sobre ela, relacionando-a com sua própria experiência. Em seguida, escolha uma das afirmações, pense a respeito dela, repita-a várias vezes durante o dia. Paralelamente, ouça este CD todos os dias, se possível na hora de deitar ou de manhã, antes de levantar-se da cama. Pode ter certeza de que essa prática irá aos poucos ajudando você a libertar-se do medo, a adquirir mais confiança nas suas possibilidades, a assumir uma postura positiva em relação à vida. Ao ir se libertando do medo, você deixará de ter uma atitude defensiva e se abrirá mais para os outros, compreendendo-os e respeitando-os. Assim, Avançará na conquista da paz interior, que é o nome que dou à felicidade. Agora, vamos fazer uma nova série de afirmações. Repita em voz alta cada uma dessas afirmações, enchendo de significado cada palavra que você disser. Onde quer que eu vá, irradio o amor. Pessoas afetuosas me cercam. Só distribuo o amor. Só recebo o amor. Eu perdoo e me liberto dos ressentimentos que me prendiam àquela pessoa ou àquela situação. Recebo perdão e estou livre. Todos os transportes que uso são seguros. Carro, ônibus, metrô, avião, até bicicleta. Não importa o meio de transporte. Estou em segurança e a é salvo. Sinto tranquilidade e consigo relaxar durante os trajetos e as viagens. No trabalho, sei que estou em segurança. Existe harmonia em meu local de trabalho. Gosto muito do meu trabalho. Eu me sinto em segurança entre os colegas de trabalho. Tenho um trabalho estável e seguro. E vai ser assim enquanto eu quiser. Quando trabalho, sinto paz e tranquilidade. Mesmo quando tenho prazos a cumprir, trabalho em paz. E quanto mais me sinto em paz, mais eficiente eu sou. Trabalhando com calma, produzo muito mais. Onde estou, crio uma atmosfera de tranquilidade e alegria. Meus chefes me admiram e gostam do meu modo de trabalhar. Sinto sempre calma e segurança. Onde quer que eu vá, a bolha de luz me envolve e me protege. Levo comigo a ilha de segurança. Essa ilha de segurança protege também minha família. Cada membro dela está seguro e protegido. Estou livre de qualquer preocupação sobre minha família. Envolvo cada pessoa de minha família com pensamentos de segurança e paz. Do mais próximo ao mais distante, do mais jovem ao mais velho, todos estão em paz. Em casa, na escola, no trabalho e no lazer, todos vivem em paz e harmonia. Deixo que meus parentes sejam como são e vivam da forma que escolherem, porque sei que nenhum mal pode atingi-los. Minha família também permite que eu seja como sou e viva como acho melhor. Todos estamos seguros e somos livres. Isso me tranquiliza e me deixa em paz. Confio em minhas crenças espirituais. Estou em sintonia com o Criador. Sei que o Criador só quer minha alegria e bem-estar. Confio no poder que me criou, que está sempre me protegendo para que eu alcance todo o meu potencial. O poder do pensamento. Agora, vamos parar um pouco para pensar sobre o poder do pensamento. Repita em voz alta cada uma dessas afirmações. Confio na vida. Aprendo com facilidade. Eu me livro do que não me serve mais. Aprender é natural e recebo com entusiasmo as novas lições. Quero aprender, gosto de aprender coisas novas. Gosto de aprender com as experiências, mesmo as negativas. Eu estudo com tranquilidade. Estudar é bom. Absorvo os novos conhecimentos e eles me enriquecem. A vida me oferece lições que posso aprender. Eu não machuco ninguém e ninguém me machuca. Eu me sinto bem entre jovens e velhos. Eu me sinto bem com os que se parecem comigo e com os que são diferentes de mim. Eu me sinto à vontade e em paz entre os animais. Eu vivo em harmonia com todos os animais. O tempo é meu amigo. Eu me sinto em harmonia com a vida. Estou em paz com os elementos da natureza. Me sinto em harmonia com o sol, a lua, o vento, a chuva, a terra e os sons da terra. Eu me sinto confortável, sejam quais forem as condições do tempo. Meu corpo se adapta à temperatura externa e eu me sinto bem. A escuridão é minha amiga e me conforta. Eu me movimento no escuro sem problemas. Não há nada a temer no escuro. Tenho sempre proteção e estou sempre em segurança. Confio em meu corpo. Sou saudável, firme e confiante. Eu agora me liberto de todo o pensamento de dor, amargura e doença. Eu escolho ser saudável. Eu agora irradio uma saúde vibrante. Cuido muito bem do meu corpo e o meu corpo me ama. O alimento é meu amigo, o exercício é meu amigo e eu me sinto bem fazendo exercício. Meu corpo gosta de ser alongado e exercitado. Eu descobri o prazer do exercício. Eu também aprendi a conquistar a tranquilidade. Mesmo no meio do caos, mantenho a serenidade. Tranquilidade e a paz interior. Quando os outros estão agitados, eu mantenho a tranquilidade. Não preciso acompanhar a agitação das outras pessoas. Para mim, é importante vivenciar paz de espírito e autoestima. Eu sinto segurança nos relacionamentos. Todos os meus relacionamentos são de afeto. Franqueza e honestidade no relacionamento me fazem bem. Descobri o valor da verdade. Digo a minha verdade e escuto a dos outros. Uso de franqueza e honestidade comigo. Sinto segurança para amar. É bom manter a autoestima nos meus relacionamentos. Eu me mostro aos outros como realmente sou e me sinto bem. Aprender e crescer me faz bem. Eu quero mudar. Quero sempre crescer e me aperfeiçoar. Tenho certeza de que vou conseguir tudo de que sou capaz. Quando me mostro como sou, não ameaço ninguém. Todos os meus relacionamentos contribuem para o meu crescimento. Quando estou entre amigos, eu me sinto bem. Quando estou entre conhecidos... Eu me sinto bem. Eu me sinto bem em público. E até mesmo entre possíveis inimigos. Eu agora... Só atraio pessoas afetuosas. O tempo passa e eu continuo me sentindo bem. Eu me sinto bem à medida que envelheço. Sei que vou ter uma vida longa e saudável. Cada fase da vida tem seus encantos e alegrias. Eu vou aproveitar a vida até o último minuto. Quando eu deixar este mundo, sei que estarei bem na etapa que vier a seguir. Quando chegar a hora da passagem, vou deixar esta vida em paz e harmonia no momento certo. A morte é uma experiência natural e segura. A vida me apresenta as situações no momento mais adequado. Estou em harmonia com este processo chamado vida. Embora às vezes não entenda por que certas coisas acontecem, procuro aceitá-las. Sei que tudo tem um sentido e que a vida sempre traz o que é melhor para mim. Não deixo mais que meus pensamentos me atormentem. Eu gosto muito de mim. Nunca mais vou deixar que meus medos me atinjam. Ao mudar os meus pensamentos, crio para mim um mundo de paz. A paz substitui o medo, a aflição dá lugar à tranquilidade. O pânico se transforma em serenidade. A desconfiança dá lugar à confiança. O amor toma o lugar do ódio. E a repressão se torna liberdade. Eu distribuo o amor como uma benção a todas as pessoas. Envolvo o planeta com amor. Eu sei que estamos todos em segurança. Tudo vai bem. É assim que as coisas são. Contribuir para a paz no mundo.